pessoal. Um assunto bastante comentado hoje em dia, importante aliás, é sobre os relacionamentos abusivos, né? relações tóxicas, e eu nunca falei sobre isso aqui no canal, então pela primeira vez eu vou comentar. E eu tenho bastante coisa pra falar, esse vídeo até vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu garanto que vai valer a pena cada palavra. Esse vídeo vai ser mais descontraído também em relação aos outros que eu faço geralmente, né? narrando alguma coisa, ou falando de uma forma mais formalzinha. Né? Mas aqui vai ser um bate-papo, vou falar as coisas na lata mesmo. Então já deixa o like agora, no começo, porque se deixam para dar no final, acabam esquecendo. E o like ele é muito importante para o canal, porque assim o YouTube recomenda mais os vídeos, então ajudem aí. Bom, a nossa sociedade desde sempre é doente. Desde sempre as pessoas são condicionadas e programadas, desde o nascimento, a agirem de uma determinada forma, sempre seguindo um padrão de comportamento. Ou melhor, padrões, no plural. Igual robôs. E isso passou a fazer parte da história da humanidade. E esses padrões de comportamento fazem parte de todas as áreas da nossa vida. O que inclui, é claro, as relações humanas. As relações com as outras pessoas. E é essa padronização que gera os chamados relacionamentos abusivos. Então o ideal é a gente sair disso, romper com essa programação. Porque qual que é o padrão de um relacionamento amoroso? Dormir juntinho, andar de mãos dadas, mandar mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite e tudo mais. Eu não estou dizendo que tudo isso é ruim, mas é o padrão. E tudo que é padronizado tende a ser desastroso. De modo que se uma pessoa do casal esquecer de fazer uma coisa desse ritual todo, dessa rotina, pronto. Vamos supor, chegou cansado, acabou pegando sono, dormiu sem mandar uma mensagem de boa noite. Meu irmão, isso vai virar uma treta. Sabe, a outra pessoa vê como se a que esqueceu de mandar mensagem tivesse deixado de amar. Só porque esqueceu de mandar uma mensagem. Ou como se tivesse traído. Meu Deus! Só porque esqueceu, ou mesmo não quis, porque ninguém é obrigado, Seu irmão é livre para fazer o que quiser. Então é aí que mora o perigo. E obviamente isso se estende para outros tipos de relação também. Amizade, relação familiar, entre outras. Relacionamentos abusivos não se resumem a relacionamentos amorosos. Existe amizade abusiva, quando os amigos ficam cobrando, quando os amigos te enchem o saco, quando você não quer sair, quando você não responde uma mensagem. Ou quando sai com outra pessoa, outro grupinho, aí te infernizam, te cobra, exige as coisas, não te deixa respirar. Existe relação familiar abusiva, principalmente dentro daquelas famílias que querem estar juntinhas o tempo todo, manter contato, e dá merda muito rápido isso aí. Tem parentes que são extremamente desrespeitosos e folgados, e além disso ainda querem que você faça tudo dentro do padrão. Manter contato sempre, ir nas festas, dar presente. Ou parentes apegados, que não conseguem ficar sem se ver por muito tempo. Se você não liga pra eles, não dá um sinal de vida, pelo menos uma vez por dia, eles começam a fazer drama. Ai, ah, você esqueceu de mim, não liga mais pra mim. <risos> Sabe? Ai, vou ligar pro meu Teu filho já tá casado há 20 anos. Ai, vou ligar pro meu filho pra saber como é que ele tá, como é que tá, na hora como é que tá. Ai, será que meu neto foi pra escola? Será que ele comeu? Será que ele. Para, pera, pera, pera, pera. pera, pera. Isso não é amor, isso é um apego desgraçado. Fica quieta. Você pode ver, as famílias que mais se amam são aquelas que se veem uma vez por ano e olhe lá. No Natal, e às vezes nem vê todo ano. Porque está longe de treta. E mesmo se vendo raramente, mesmo assim às vezes dá briga. Então essas relações humanas foram todas padronizadas. De modo que quem foge de tudo isso ainda é visto como errado da história como egoísta e muitos acabam cedendo a essa pressão de ser visto como egoísta e voltam pra merda, abandonam o isolamento. O ideal é quem se isola se manter firme nesse caminho. Tem uma frase do Jim Carrey que diz, geralmente o membro isolado da família é o que se mantém iluminado. Agora, o fato de um familiar estar longe não quer dizer que ele não ama mais a sua família. Ele apenas optou por preservar a sua saúde mental, só isso. Mas voltando aqui aos relacionamentos amorosos, né? Já que quando se fala em relação abusiva, tóxica, o principal alvo é esse. A relação dita amorosa, né? Porque de amor isso não tem nada. Eu até já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Outro padrão de relacionamento é o tal dos ciúmes. Esse tem que ter. Se você não sente ciúmes da outra pessoa, ela sente que você não ama ela. A pessoa fala, viu, vou sair sozinha, tá? Sozinho, com um amigo meu. Geralmente isso dá uma treta. A outra pessoa já fala, como assim sair sozinha? Sem mim, com um amigo ainda. Ah, não vai, não, pera aí, sabe? É por isso que eu, no meu caso particular, não paro em relacionamento, bicho. Eu fico pistola com isso. Eu já tive vários relacionamentos, já, por uma, uma galerinha aí, um pessoalzinho aí. <risos> Uma situação dessa, a pessoa chega, fala pra mim que vai sair sozinha, com um amigo, eu falo, vai, tá bom, divirta-se. E a própria pessoa acha isso estranho. Fala, como assim vai? Você não vai brigar comigo? Me prender, amarrada dentro de casa? Sabe, porque esse é o padrão. Isso que é o normal, nessa sociedade doente. Eu falo, vai cacete, eu não sou teu dono? Eu confio em você. Até porque se não confiasse, não estaria junto, pra começo de conversa. Mas aí eu vou querer reciprocidade, né? Na minha vez eu vou querer sair também de boa sem que me encham a porra do saco Ou peçam satisfações E geralmente isso dá problema E aí eu já pulo fora É que a maioria tem medo de ser corno, né? <risos> o Kiko me disse que a mãe dele não quer que o senhor fique sabendo dos chifres <risos> Quê? Não deixa o namorado, a namorada, o marido, a esposa ou o que for Sair sozinhos Por medo de levar a Gaia Mas isso é falta de confiança, e como eu já disse, e vou repetir, não confia na pessoa, não tem por que estar junto dela, meu Deus do céu. Isso é algo que tem que ser visto antes de se iniciar um relacionamento. Já para e analisa. Hum Não confio muito nessa pessoa e não, eu acho que ela seria capaz de me trair. E já sai fora. Simples. A vida é simples, tudo é simples, é o ser humano é que complica. Como diz o Augusto Cury. O ser humano é tão criativo que quando ele não tem um problema, ele inventa um, né? Só pra sofrer por vontade própria. Primeiro que você não deixa a outra pessoa sair sozinha é porque não confia nela. Até aí tudo bem, tudo bem entre aspas. Né? Faz sentido, existe uma lógica em pensar que se a pessoa sair sozinha, sem supervisão, sem monitoramento, ela vai fazer alguma merda. Aí tem essa desconfiança. Mas pra quê estar junto com uma pessoa que você não confia, entende? Se não confiar na pessoa, já sai fora no começo, já. Não tem por que namorar, casar, prender aquela pessoa e se prender também. É medo de ficar sozinho isso. As pessoas não conseguem mais conviver sozinhas, viver com a própria consciência. E aí, então, arrumam reféns. Bebam água, tá? Muita. Mas esse medo de ficar sozinho, sozinha, sozinha... É, e ficar com a primeira pessoa que aparecer na frente traz muitas consequências, infelicidade, brigas, relações abusivas. Então, o ideal é procurar já cortar o mal pela raiz e buscar o autoconhecimento, colocar a espiritualidade em prática, pra que então as pessoas não sintam essa solidão e se amarrem ao primeiro infeliz que aparecer, só pra ter com quem dormir abraçadinho à noite, pô. No começo pode parecer fofinho, né? Oh, ele tá com ciúmes de mim. Não, mas depois isso vai virar uma bola de neve. Você começa a alimentar esse monstro e ele cresce, te devora. Você vai ver que é bom. Acaba indo parar na delegacia ou no hospital, ou no cemitério, ou nos três, né? Tem gente que vai um de cada vez. Por isso que o ideal é já cortar o mal pela raiz, já. No começo de tudo isso. Você vê que a pessoa é problema já cai fora no começo, já. Corre! <música> pois vira uma bola de neve e fica cada vez mais difícil sair, embora não seja impossível também. Isso vale para ambos, homens e mulheres. Porque a mulher hoje em dia, ainda mais com esse negócio de empoderamento, já tá mais ciente disso, já vê um cara problemático e já sai fora. Agora o homem já é mais gado, já fica refém, faz tudo que a mulher quer se submete. E, geralmente tudo só porque quer alguém para transar, só para descontar as frustrações ali no, no sexo aí trata a mulher como objeto, é, mas muitas vezes isso sai pela culatra, e o cara acaba ficando refém, o que é bem feito até de certo modo, mas também não é legal, então pro homem o relacionamento abusivo é apenas uma consequência, então cara, não seja escravo seta, até, até me perdoe o termo que não gosta, mas é, não tem outra maneira de falar isso, tem que ser o português claro, eu sei que é mais fácil falar do que fazer, esse é um processo longo uma jornada de autoconhecimento de disciplina. Para aquele pessoal que quer resultados imediatos, do dia para a noite, aí, pode esquecer. Aí nenhuma ajuda externa, nenhuma palavra que eu falar aqui vai ajudar. E paciência. Então, para quem já tá numa relação dessa, eu sei como é complicado sair, não é só eu fazer um vídeo aqui que amanhã vai sair na manchete de todos os jornais aí que por causa do vídeo do Júnior acabou os relacionamentos abusivos, né? Não, pô, mas isso aqui é um pontapé inicial pra uma reflexão profunda sobre o assunto e uma posterior tomada de atitude. Se eu julgasse que esse vídeo seria totalmente inútil, eu não tava fazendo. E pra quem tá de boa na vida, continue. Não vai igual na música lá, não. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Né? Ao invés disso, continue à toa. <risos> não entrar nessa, não. Tem gente que consegue enganar né? se fazer passar por boazinha, mas... São uma minoria. Infelizmente existe gente assim, mas... A maioria das pessoas já é visível nas atitudes delas que elas são abusivas. Então já dá pra ver, já sai fora já. Se não, entra nisso e fica empurrando com a barriga pra ver até onde vai. E nisso pode acabar parando num hospital ou num cemitério. Principalmente pras mulheres, né? O número não é brincadeira. Embora exista muito abuso por parte de mulheres também. É um número bem menor? É um número bem menor, mas... Ainda existe, e muito, e não dá pra ignorar essa realidade. Tem muito, mas muito, caso de mulher abus abusando é, psicologicamente e fisicamente também de homem. Né, fisicamente, às vezes também, porque sabe que o cara não vai reagir. Aí o cara fica igual o seu Madruga, apanhando da Dona Florinda a vida inteira. E olha que eles não eram nem um casal, hein, senão seria pior. <risos> e até em relacionamentos homoafetivos, isso existe muito. O abuso tá em todo lugar, ele não escolhe gênero ou sexualidade. Universal, desconfie de pessoas muito ciumentas. Porque a tendência na nossa sociedade é se projetar nos outros, se enxergar no outro. De modo que se uma pessoa desconfia bastante de você, acha que você é capaz de traí-la, se sair sozinho, se sair com um amigo, é porque sabe que ela é capaz daquilo. E aí acha que você também é capaz, porque se enxerga em você. E aí começa a te vigiar, te controlar, pedir senha de rede social, etc. E cai fora disso aí, meu irmão. Já dizia o Raul Seixas na sua música. Amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Quem não conhece essa música, eu sugiro que ouça ela. O nome é A Maçã. Só colocar no YouTube aí, no Spotify, ou onde quiserem e... Escuta e reflete sobre a letra. Tem gente que fala que isso é sexto sentido. sabe? Fica paranoica achando que ela vai ser corna. E algumas vezes até acaba sendo mesmo. Porque começa a agir de uma maneira tão insuportável que ninguém aguenta. Né? E também porque ela atraiu aquilo. O né? que a gente pensa, a gente atrai. Então, E no fim das contas nem era intuição ou sexto sentido. Era só paranoia mesmo. Aí começa a ouvir música de corno. E não basta ouvir sozinho, o filha da puta ainda tem que colocar no volume alto por bairro inteiro, ouvir? <risos> Você foi a culpada desse amor se acabar Vejam como estou sofrendo Primeiro que tudo isso não é nem amor, é paixão o nome E paixão geralmente tá ligada com um desejo sexual E a paixão cria um sentimento de posse sobre a outra pessoa Meu marido, minha mulher meu namorado, sabe? A pessoa já vira uma posse, um objeto. E, geralmente o pessoal mais antigo também, vocês já devem ter reparado, se nunca fizeram, comecem a reparar a partir de agora. Então, o pessoal mais antigo chama o, o marido, a mulher, o que seja de bem. Né? Fala bem, meu bem, como um objeto mesmo. Ou quando a pessoa não conquista, a outra ela passa a desejar, a querer, ter posse sobre aquela pessoa. Que ela seja, que seja dela a todo custo como uma conquista pessoal, um troféu. Igual em novela. Em novela, nego inferniza meio mundo só pra ficar com a pessoa que gosta. Não ama, gosta. Porque, seno... Porque se amasse, não faria tudo aquilo. Quando uma pessoa ama a outra de verdade, ela deixa essa pessoa livre pra fazer o que quiser, inclusive ficar com a outra pessoa. Mas quem deseja, que é posse sobre a outra pessoa, não ama de verdade. Principalmente em novela mexicana que isso acontece, né? Que apesar de bastante exageradas, tanto nas situações quanto na interpretação dos atores. Ainda assim, eles tiram essas situações da vida real. Acontece muito, de verdade. É um retrato da realidade, querendo ou não. É igual a Soraya Montenegro, lá. A bicha inferniza meio mundo, quase que literalmente volta do inferno. Só para ter quem quer. E depois não consegue ficar com o cara, ainda vai no filho dele. <risos> <Ai>. <risos> Estou tão cheia de ódio, e ressentimento. Sensação de perda vem de uma falsa sensação de posse ou a sensação de frustração vem ao não se conseguir essa posse aí quando a pessoa perde essa posse sobre a outra ou mesmo não consegue obter quando a outra pessoa cansa, arruma uma malinha, pega e vai embora essa sensação de que perdeu aquela pessoa acaba com o indivíduo mas, mas no fundo, se for ver, essa pessoa não está mal porque perdeu a outra e sim porque perdeu o sentimento de posse sobre ela Aí vai lá e comete crime passional, essas atrocidades aí que infelizmente ainda acontece bastante Especialmente com as mulheres né E depois o cara ainda diz que amava, amava porra nenhuma, que se amasse não faria isso Aquele pensamento primitivo, neandertal de Ah se essa pessoa não é minha ela não vai ser de mais ninguém Às vezes não chega a matar a pessoa, mas vai lá faz macumba, amarração pra trazer de volta No caso de mulher compra lá umas velas pra fazer o cara brochar né? <risos> Sabe, inferniza do jeito que pode e isso está enraizado de uma forma na nossa sociedade. Jesus Cristo falou, amai-vos uns aos outros. Ele não falou, ame uma pessoa só e o resto que se foda. E tenha sentimento de posse sobre essa pessoa. Pô, Ninguém pertence a ninguém. Esse sentimento de posse existe nas relações familiares também. Meu filho, minha filha. sabe? Existem pais que querem dominar os filhos. Mesmo quando eles já são maiores de idade. Querem mandar e desmandar ou proibir tudo. Falando que sabe o que é melhor para eles. Né? Sabe bosta. Que melhor para os filhos é deixar eles em paz, livres. Isso que é melhor para eles. Então não sabe não. Existe um poema do Khalil Gibran. Que fala. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Né? Eles vêm através de vós. Mas não de vós. Embora vivam convosco, não vos pertencem. É, o resto eu não lembro, eu só sei de cabeça essa parte que é o começo. Depois na edição eu coloco o resto aqui, ó, vocês lembram. Agora, voltando a falar sobre os padrões dentro de uma relação amorosa. O comportamento padrão também é querer estar junto o tempo todo, sabe? Sufocar aquela outra pessoa, não deixar ela ser livre, nem por um segundo. Tornar aquilo literalmente uma prisão, sabe? E tem gente, tem pessoas que precisam de um tempo sozinho. Quanto mais espiritualizada a pessoa é, mais ela precisa de um tempo sozinha, com ela mesma, com os próprios pensamentos. Eu mesmo sou assim, às vezes eu preciso me enfiar no meio do mato, ou ir viajar para algum lugar para recarregar as baterias. Agora, isso fica difícil quando você tá num relacionamento padronizado desses, não concorda? Você desliga a internet, às vezes nem leva o celular, vai pro meio do mato, pro meio da natureza, passar um tempo sozinho, e a outra pessoa ligando desesperada, mandando mensagem, querendo saber onde tá, paranoica, pensando em traição. Aí complica. Isso é coisa de gente carente, que age com dependência emocional, que parece que necessita da sua presença 24 horas por dia. Como se a sua presença fosse oxigênio. E aí quando você fala que precisa de um tempo sozinho, ela entende que você não ama mais ela. Que você tá desprezando a presença dela, os sentimentos dela por você. Não dando o devido valor para ela. E não é. Não é que você não ama. Né? A pessoa na verdade só quer dar uma fugidinha desse sufoco todo. Parece a Felícia apertando os bichinhos, né? <risos> Dizendo que ama quando na verdade só tá fazendo mal para eles. Ela é um retrato perfeito. Então, para quem é? Tranquilo, já é uma pessoa mais espiritualizada, um espírito livre. Não aceite esses relacionamentos de merda, com pessoas vazias. Não se submeta a isso, jamais. Tem quem diga que isso é arrogância. Ai, você se acha. Mas não é. A arrogância, ela tá ligada com o ego. A arrogância é quando a pessoa se sente superior a todas as outras, se acha melhor que todo mundo. Agora, você não querer entrar num relacionamento desses, não te torna arrogante. Você não se acha melhor que todo mundo, você só quer, você só tá reconhecendo o seu valor, só isso. E pra quem é ciumento, possessivo, controlador, antes de se relacionar com qualquer pessoa, meu, procure ajuda, tanto psicológica quanto espiritual. Uma pessoa insegura e paranoica nunca vai ser feliz e ainda vai fazer os outros infelizes. Se o seu relacionamento com você mesmo não tá bom, como que com o outro vai ser? Entende? Essa insegurança vai ser projetada na outra pessoa. Eu espero que esse conselho ajude pelo menos algumas pessoas. Uma ou duas que seja já tá bom. Já é alguma coisa. Porque a maioria vai querer vir me xingar aqui por jogar essas verdades na cara. Aí, né? Não faz mal. Não tem problema não. Eu postando esse tipo de conteúdo, eu sei que eu tô sujeito a isso. Um outro padrão é proibir a pessoa de ter amizade com pessoas de outro gênero. Às vezes proíbe até com gente do mesmo gênero. A mina não deixa o cara jogar uma bolinha com os amigos. O cara não deixa a menina sair com as amigas dela ir numa festa. Ir numa pizzaria. Enfim, só, só exemplos. Mas a maioria dos casos é com pessoas de outro gênero. Porque acha que vai levar chifre. Fui eu que coloquei os chifres. O que? O acha que não pode existir uma amizade entre homem e mulher, sabe? Esse pensamento dos anos 70. Tá? Pode sim, e aliás são as melhores. Inclusive eu escrevi um texto sobre isso que eu vou lançar para os membros do Clube de Canais. Então se você ainda não é membro do canal, é só clicar aqui embaixo onde está escrito seja membro. Com 7,99, que é pouquinha coisa, você pode ajudar o canal a se manter, ou com 2,99, R$3,00, tem lugar que você não compra nenhuma água, sabe, não compra nada, mas pro canal aqui faz muita diferença. E você ainda ganha em troca vários benefícios, então ajudem aí. Felizmente, a nossa sociedade vem avançando bastante nesse aspecto, sabe, sobre pessoas caindo fora dessas relações aí, buscando a independência emocional. Tem uma frase do Osho, onde ele diz O outro não preenche, preenchimento é interno. Nem todo mundo conhece ou segue o Osho, mas não há dúvida de que a cada dia mais e mais pessoas estão percebendo isso, se dando conta. Hoje tem o um movimento feminista do lado das mulheres e o MGTOW para os homens. Né? Sem querer dizer se eu concordo ou não com esses movimentos, né? sem atribuir nenhum juízo de valor aqui a eles. Tem quem goste, tem quem não goste, mas independente disso, eles existem, é um fato, estão aí e crescem a cada dia, tornando as pessoas mais independentes emocionalmente. E isso é bom, esse resultado final pelo menos, né? quem tiver críticas contra os movimentos provavelmente ditos, aí não vale a pena discutir isso aqui, mas o resultado final, que é essa independência, é bom. Outra coisa que vem crescendo muito é o número de relacionamentos abertos. Que para alguns ainda é algo absurdo, inconcebível. Onde já se viu? Mas se a gente sai um pouco desse pensamento de programação que nos é imposto desde o nascimento, percebe que na verdade esse é o melhor tipo de relacionamento que existe. As pessoas são mais felizes. Eu não tô pregando isso aqui, falando saiam por aí, fechem esse vídeo e depois vão buscar um relacionamento aberto. Não. Todo mundo tem o direito de não gostar disso, de não aceitar, de não querer para a própria vida. O que eu tô querendo aqui é levar a uma reflexão, pra acabar com o julgamento em cima de quem tem uma relação desse tipo. Porque é necessário coragem e mente aberta. E pode ver como geralmente eles são mais felizes em relação a quem tem um relacionamento padronizado. Não tem traição, não tem ciúmes, não tem briga desnecessária. Tem quem diga que isso é ser traído com consentimento, mas... A traição é justamente fazer algo pelas costas, então... Né, repetindo, não tô pregando isso aqui. Não tô falando vão arrumar um relacionamento aberto. Apenas citando as vantagens. E é por isso que o número cresce a cada dia. Na verdade, essa coisa de relacionamento aberto, se for ver, é uma evolução nas relações humanas, na forma de se relacionar com o outro. Já começa que a monogamia foi uma imposição religiosa lá atrás, lá veio da cultura judaico-cristã, não que ela seja a única, mas enfim... Antigamente, até dá pra entender, porque as pessoas se submetiam a isso. Tinha vários fatores envolvidos, social, religioso, uma pessoa solteira era mal vista, uma divorciada, então... Não podia nem pensar nisso, um divorciado era visto como marginal. Se colocasse um assassino e um divorciado do lado, o pessoal acho que ia ter mais preconceito com o divorciado, viu? Tinha muito caso de... de... De casamento arranjado, também. Ainda existem essas coisas até hoje em certos círculos, mas é coisa pequena no quadro geral comparado a antigamente. Então dá pra entender. Agora, hoje em dia, a sociedade está muito mais evoluída. Pelo menos nesse aspecto, Eu não estou falando que está evoluída no geral. Mas nisso, tá. Mesmo assim, ainda tem nego que se submete a isso, por causa de carência, da dependência emocional afetiva, já não é nem mais por pressão da sociedade, a própria pessoa escolhe aquilo. Escolhe o sofrimento. É melhor ter solidão com dignidade do que ser um depósito, onde as pessoas jogam suas mágoas e frustrações, tenham certeza disso. Tem gente que fica nisso pelos filhos, e até dá pra entender, mas isso não é saudável, nem um pouco, porque os filhos se alimentam de exemplos e eles tendem a reproduzir essas situações que viram em casa, então muito provavelmente os filhos vão ser infelizes, e no futuro aceitar uma relação dessas e serem abusivos porque já se acostumaram com aquilo, aquilo é visto como normal por aquela pessoa relacionamento geralmente é para ser um porto seguro, né, um refúgio não um campo de batalha, caramba é bem aquilo né, não fiquem procurando pela sua metade da laranja pela tampa da sua panela porque assim vocês estão automaticamente Acreditando que são incompletos né? Você é uma pessoa que falta alguma coisa E não é! Todos somos completos Cada um de nós é um universo Então procure alguém que te transborda Que te acrescente Não que te completa Porque você já é completa Você já é completo, caramba Né? Então vamos procurar se desenvolver espiritualmente Expandir a consciência Buscar o autoconhecimento Desenvolver o amor incondicional para com tudo e todos. E não amar só uma pessoa ou algumas pessoas. Então vamos buscar isso porque assim as pessoas param de se submeter a esses relacionamentos de merda. Gratidão. <risos>